Ei hey, hey, pessoal, tudo bem com vocês? Renato Galhardo aqui novamente do movimentotabagismo.com E o nosso assunto de hoje é Parei de fumar, estou com dores no peito. O que fazer? Pessoal, assim, é muito comum, não acontece com todo mundo, mas normalmente... Nos primeiros dias que você fica sem fumar, a gente tem umas dores no peito, às vezes a gente tem uma tosse né, que ela dura até bastante tempo. Então assim, é, nos primeiros 30 dias isso é muito comum. Tá? Então essa dor no peito, ela é, o seu pulmão ele reagindo, né, ele sente falta em questão é, da fumaça, da, da nicotina, de tudo que você fumou durante todos esses anos. E ele acaba que reagindo sobre isso. A minha orientação é que, se isso passar aí de 10, 15, 20 dias e não, não parar essa dor, essa dor acabar que aumentando ao invés de estar diminuindo, é que você realmente é, vá a um médico, né, um especialista nesse assunto, um pulmonologista, e, e faça uma consulta, um check-up para estar tá vendo se está tudo bem. É, mas é muito comum estar tá acontecendo, por um lado é muito legal, tá? porque é o seu corpo agradecendo que você está sem fumar, então ele está reagindo sobre isso. Então é muito comum a questão, é, às vezes para quem faz alguns exercícios, suar bastante também nos primeiros dias, né? é, tem essa questão da tosse. É, eu mesmo, quando parei, fiquei com essa tosse aí mais ou menos uns dois meses, tossindo seco, né, muito normal também. Então são alguns dos efeitos da abstinência, tá? Entre elas também a raiva, né, nervosismo constante, ansiedade. É o seu corpo reagindo. Então comemore este momento, tá? Comemore cada é, dificuldade que você vai passar quando você definir a sua data para você estar parando de fumar, mas fique tranquilo. Porém, se esses sintomas estarem persistindo né, durante, aí como eu disse, mais de 15, 20, 30 dias, eu recomendo que você vá ao médico para estar tá fazendo um check-up, para estar tá dando uma olhada. É, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, deixa um like aqui. Se você tiver qualquer dúvida, tá, como a gente sempre comenta, Deixe um comentário aqui embaixo que eu vou fazer questão de estar respondendo vocês. Contem comigo, nosso grupo de apoio aí. Parabéns mais uma vez tá? para todos vocês, todos vocês que estão conseguindo parar de fumar. Meus sinceros agradecimentos. Eu fico muito feliz aí de estar ajudando de alguma forma. Mas como eu sempre digo, a gente está aqui para colaborar com você. Porém, tudo parte de você querer. A partir do momento que define, que você define querer parar de fumar e você tem as informações é, daquilo que vai acontecer com você, né, dos sintomas da abstinência, dos efeitos colaterais que acontecem quando a gente para de fumar, para você estar tá voltando ao normal, seu corpo estar voltando àquela saúde plena, é muito interessante que você tenha o máximo de conhecimento possível. É para isso que a gente está aqui. Pessoal, um grande abraço, Renato Galhardo, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!